no e eu É isso que vídeo. É. Rodando cheiro, né? Tá rodando de boa, mano. Eita, pega, os caras focaram em mim. É, tem mais para dropar na base. Eu vou indo rosa. Meu rosa? É, tem um rosa com esmeralda indo pra base dele. Beleza. Nossa, eu fiquei vivo? Nossa, quase que matei. eu matei. E quebrei a cama quase que eu quebrei a cama. Eles são bebês, são bebês. Eu sou morrido por causa que eu tenho você em espada. É. é o rosa, né? É, o rosa. Eles ah, te... pegaram esmeralda. Ah, mano. Morreu? Só assim. Alô? Oi. Ah, tá. Tinha lá. Ah, é que a tua voz tinha bugado. Dá pra escutar meu mouse? Falei, fazer isso? Tá fazendo o barulho do mouse? É. Não mudou, não. Ah tá, que bom. Tô escutando só o barulho aí de fã. Nossa, ele comprou, stick, ele comprou o stick, ele comprou o stick. Tá com o stick. Tá de sharp? Beleza, vou jogar assim. Vou tentar com ele. A KL não gosta comigo mesmo. O cara roubou nosso gin, mano. Tem ferro no baú pra tu. Deixa ele com o de vida, vai, não. Deixa ele não vai, deixa, ele vai rolar pra festa. Pode falar de Eu não tenho. Não, Mano ele, tá... Mano, ele tá com um bando muito estranho Pior que antes ele não sabia jogar, tá? Vai nele de um lado que eu vou do outro Eu tô indo Ah, ele se matou Traz espada pra mim em bloco? Eu tô preso no Dima Ah, é possível. Até que eu com o GD aqui é top. Depois eu vou comprar uma GTC. Ah, eu vou depois comprar um é... Eu tenho que comprar uma fonte que é e minha placa de vídeo. Eu não, eu não tenho. Eu não tenho computador então. Eu voltei, vem. Poxa, a gente já grava num vídeo, tá gravando um vídeo, vai cá. Tá até atrás de mim, Matei. Tô preso, tô bloco. Eita! Volta! Volta! Volta, volta, volta, volta, volta! O quê? É. 19. É. 19 não. 11 esmeraldas. Dropa! Dropa, bloco, dropa é, os esmeraldas. Bloco! Bloco também! Bloco! Eu, eu tô sem, eu tô sem. E perrou. Vai, me matei. Se, é, tenta fugir ao máximo aí, que eu vou voltar tá e te dar bloco. Esconde. Se esconde. Se esconde, esconde. Ele tá me procurando, ele tá subindo aí. Eu tô indo. Ele tá indo aí. Eu tô subindo. Eu tô aqui. Nossa, morri, morri, morri, morri. Que droga. <risos> Só de boa, ele não pegou nada. O cara aqui, vendo vem naquele... Ele tá com o dia não, tá bom. O cara aqui procurando, procurando. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. A gente vai perder a cama ou... Não. Eu vou ter que proteger a cama, cara. Ah, perdeu uma cama. O cara tá com estipo. Corre ele tá atrás de tudo, cara. Os caras é tão fortes, eu não arranco nada. Morri. Morreu. Morreu? Morreu? Eu morri, o cara me matou. Eu tenho que ficar aqui escondido ao máximo. Quando todo mundo sair do meio, eu pegar os meus alcoóis que eu não estou atacando. Né? Tá, cadê é, tu? Tem, tem, tem dois caras aqui no meio. Tá deixa, tá, deixa eu olhar. Tem ninguém aí contigo? Tem, senhora. Não, é o azul. O que que, que que tem? Ele tá indo embora. Ele, ele, ah, rosa. Rosa tá aí perto. Aí, moleque, eu moleque, pode tomar um banho. É, pode ir pra base, vai indo pra base. Tem ninguém, no Tem ninguém no meio, Estão jogando bad? Tem é, sim. A gente tá gravando, Fabra. Ah, eu já, eu já convido A gente te convida já, peraí. Aham. Uh -huh. Achei ele tá rodando isso. Tem ninguém aí no meio, pode Tem ir indo é pra tá base. aí que eu já volto, rapidão. É, quebra o bloco aí e, e sobe. Não, pega o... É, vai quebrando bloco rosa e vai subindo, que é mais fácil. Ferrou. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, sobe, sobe, sobe, sobe. Já sobe alguns blocos. Ah, o cara vai te, Se ele te acertar ali. Ah, ele vai te acertar, ferrou. Dropa. Ah. Não. Mano, tem um rosa que tava cheatado. Já, já, eu troco de três. Mas essa aqui é a toca, tá? Ó, dá pra começar o escute aqui, ó. Não tem movimentação, mas dá pra começar o escute aqui, ó. É, é, ah. é. <risos> que... Dá pra começar o que aqui, <risos> aqui, ó. <risos> é. Trocou. Ué, cadê tu? É tu aqui? É eu mesmo. Não é tu, não? Não, eu não. Ah, é eu, não. Ah, é, tu tu? Deixa. Ah tá. Hum, mas a gente vai ganhar... Morri, morri, morri. Do nada, o bagulho explode atrás de mim. Boa, Eu tô com dois diamantes, vou botar um proteção. É Ah, mas não dá. A TNT não vai tão longe assim não. Duplicou? Duplicou? Não não Não, não, não. Olhou. É possível que o Fireball Oi? Eu tenho que ruxar com a TNT, não com a Fireball. Ah! Droga! Gostei de Fireball na Oxe, a gente tem cama! Ah mano, eu não sabia que eles tinham cama. Eu esqueci. Se eu soubesse que eles tinham cama, eu, mat eu matava e quebrava. Dá pra eu quebrar, se eu não sabia que eles não tem o que. Ai, ai, vai ser difícil um né? Ela tá bem forte. ouvindo oh, bem? Bom. Sim, sim. Ah, tá. ele? Boa. o outro? Que outro? Poxa, tinha ciama aí. Meus problemas Ó, o verde não tá com moto Não, eu tô vivo. é eu tô chegando na base qual eu tô Tô na base não, cara, tu no meio, eu sei eu tava lá do outro lado eu tô na base do verde e do amarelo eu queria, eu quero colocar o lunar pirata, velho instala e coloca eu te aí, peraí, eu vou te saber beleza ah, tu não sabe colocar não? Eu sabia antes, mas agora mudou. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Onde tu? Ah, meu Deus. Agora espera. Ah. Que isso? Olha o cabelo dos caras, mano. Tá, fala o nick aí. Ô, cara, fala o nick aí. Oi? Fala o nick aí. Ah, tá, é o outro. Oi! Fala Eu não vou entrar agora não, eu quero, primeiro eu vou baixar o Lunar Pirata. Quer que eu te Aham! Pá, pá, é... Espera aí, deixa eu terminar o vídeo aqui. Beleza. Foi isso rapaziada, falei que você gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pros amigos e amigos. Valeu, falou, fui!